ou se eu estiver aqui embaixo. <risos> Ai, gente, o Christian tinha que atrapalhar minha entrada triunfal, mas tudo bem. Vamos iniciar a nossa entrevista com o nosso queridíssimo Christian Barreto, nosso muso, né? Eliminado. fan favorite. Então, Ai, Christian, estou muito triste de te receber aqui, mas feliz ao mesmo tempo, porque você está com a gente, né? Mas hum. sinto que todo mundo queria ver essa entrevista com você, porque você é o fan favorite dessa season. Todo mundo gosta de você. E você é muito gostosa também, de desculpa o coletivo. <risos> sim por isso, Brasil, é legal, é legal. I'm so devastated. Sim, Neto, você <risos> já foi humilhada em outras franquias e foi humilhada aqui de novo. Como que você se sente sobre isso? Eu sinto que agora eu só devo fazer reality pra MTV. Challenge. <risos> Vou eu nesse the challenge. <risos> Are e... you the one? Terminar com a coleta de férias com o só <risos> nesse mercado. E o que okay, é pior para você? É Ser eliminado pelo namorado ou por uma pessoa que você não conhece? Nossa, pelo namorado, com certeza. Ai, Diego, te pergunta, né? <risos> Nossa, Terra Leona né? não foi nada perto de Israel. Até porque Israel foi bem mais pesado mesmo, com cinco dias de jogo. Ai, imagino. Um... Fala do seu game aí. Como foi esse início? Você, você, sim, você foi, primeiro, foi Blind Side? foi foi tipo foi blood stage o flip do Danilo tipo isso foi ah, que ele que o Lero, que o que a Hiller vinha em mim não foi não ah saquei. Okay. é mas se mas se você não sabia que que você sabia que em você porque que o Álvaro também usou então tipo o Danilo virou e fez a Madalena arrependida e, tipo, falou pra eu usar que tinham vindo em mim. O Álvaro acho que usou na paranoia do Daniel Flipou, sabe? Ah, entendi. Só que... Entendi. E você achou que esse jogo foi mais fácil mesmo, como a gente imagina? Então, tipo, como as tribos eram pequenas, assim, desde o início, o social era mais reduzido, assim, não sei... E tinha muito novato também, muita gente ausente. Então tinha que dar uma controlada assim, no social pra você não ficar muito overplay e distorcer muito do resto do cast, sabe? Sim. E acho que o fato das tribos serem pequenas contribuiu muito para isso. Assim. Você meio que fechava sua posição na tribo muito cedo e depois não queria sair que nem louco assim, fazendo certibau, tá? Então era um jogo mais tranquilo. Eu fiz mais, muito mais chamada em Israel do que, do que em Leô. Uhum. Você... você acha que antes, no começo do jogo, você tava comandando o jogo? Antes da, da swap com LR e para sua tribo? Comandar o jogo é complicado, assim, porque, tipo, a Não, gente comandar, tava em o jogo de... tribo, no caso, é... Sim, tipo, eu confiava bastante na aliança com o Álvaro e com o Danilo, e a Laís, eu acho que eu era o mais próximo dela. Ela é bem eu acho que eu era o mais próximo dela, tanto que ela me deu o rasga-volta. meu segundo rasga-volta foi a Laís me deu. Uhum. Não foi da Elfa. <risos> e, o... e com o Ayrton? Porque ele ficou bem chateado com a... quando você eliminou ele, né? Gente, o Ayrton não, tipo, não tinha muito como defender, né? A, tipo... Teve a prova lá, a primeira prova das picaretas, e... Que cada um tinha seu pozo, aí cada um tinha seu número individual. E aí você tinha que sair juntando os números com o cast todo. Mas eu Sim. só competia pra ganhar as picaretas dentro da tribo. Uhum. O Ayrton disse que ia dormir e que ia fazer no dia seguinte. Aí estava eu lá trocando os números com, com o pessoal da tribo. Aí eu tipo, combinei com alguém de passar o da minha tribo. E essa pessoa me passou o da tribo dela inteiro. Aí eu cheguei, ah, tem esse aqui, tem esse aqui, o Ayrton e a Laís ainda não fizeram. E a pessoa, como assim? O do Ayrton é X, que ele já me passou. Ainda mandou o print. E nisso eu não Nossa. tinha visto o negócio da mensagem deletada. Quem viu o negócio da mensagem deletada foi o Danilo. Uhum. E aí depois ele vem me falar, tá? E, tipo, isso aí você já fica, porra, tá? não, não tem como te defender, amiga. Já tá numa tribo de sim, você faz tá uma merda dessa. Uhum. Aí depois eu ainda descobri uma intertribal que ele tava. E foi isso basicamente assim. Aí nisso eu já dei o golpe com o Álvaro de não, era para eu dar o rasga voto pro aí, que a gente combinou de trocar entre os quatro. Aí eu não dei pro Aíton, dei pro Álvaro. Tipo, o segundo rasga voto do Álvaro foi meu, que era para ter sido do Aíton, e aí eu dei pro Álvaro porque eu não confiava mais no aí. E aí foi outro motivo para eliminar o Ayrton, porque eu falei, velho, eu já sacanei ele aqui, não, não rasga a volta, agora ele tem que sair. Uhum. Você, voltando Oi, agora para Você quer a conduzir a entrevista inteira? Eu... Você quer falar alguma coisa, gata? Quero, amor, é se você calar eu um pouco falar. a sua boca, entendeu? Então, não briguem por eu... mim, more. Você tá, mudo, você tá mudo aí, parece que você não quer fazer. Eu ah. tava resolvendo uns assuntos aqui extracurriculares, dá ah. tá, licença. Ah. Ah. Então, ah. Cris, eu queria saber... Porque assim, você é um social bicho, óbvio de respeito, né? Já tem o símbolo lá do social bicho. E muita gente que comentava comigo do jogo vinha falar que você tinha uma certa. certas cadelas no cast. Né? E a gente pensou que com essa votação, a coleira se manter lá firme. Mas não sei o que aconteceu. Todo mundo começou a se morder e aí os voos ah. em você, naquele CT ali. Já era algo planejado, ou você acha tipo, algo do dia mesmo. Então, tipo, tava certo que a gente ia eliminar a Hillary. Já tava meio que definido. E ia acontecer isso mesmo, mas, tipo, ele comprou lá o poder. A gente sabia que, ele tinha, que era ele que tinha comprado o poder. E aí eu fiquei conjecturando. Porra, tá muito... Peraí o retorno. Aí eu fiquei conjecturando com o Álvaro, o que poderia ser a conclusão de que o pior cenário seria o Elixir mesmo, e ele, ele acabou tendo. Tipo, vendo assim, as coisas que já tinham tido em outras temporadas, esse era o mais overpower. Sim, com certeza. O Elixir é o pior que o tem al... é, O Álvaro até queria mudar o Alvo pra, pra Laís, com medo do poder, mas eu falei, não, velho, tipo, nós somos três, nós somos quatro na... Nós somos quatro, na real. Vamos nele. Porque, pelo menos, ele gasta. Porque se a gente não fizer ele gastar, tipo, a gente não achava que ia ser merge já. Se a gente fosse no CT seguinte, a gente ia se foder. Uhum. E a intenção era preservar, pelo menos, eu, Álvaro e Danilo. eu falei, não, vamos nele mesmo. Porque aí ele gasta. E aí, no Revolte, tipo, por mais que ele se junte com a Laís, é 3x3 e nós três somos vasos da volta. Ele, tipo, ele e a Laís não tem A gente sabia que a Laís não tinha também Então a gente tá tranquilo E aí entendi. o plano era esse então, aí, foi o Danilo que, que flipou e, e te lascou, né? Foi saber. Danilo, a gente tá na tua cola Na tua na cola, cola Danilo cola. Cola. E o pior de tudo, assim, tipo <risos> O pior do flip do Danilo, assim Foi porque, tipo, eu super respeitaria Se fosse o um movie, Se ele, tipo, nossa, não Tipo, o Cris é forte pra se eliminar dele Ele, eu vou achar que eu sou arrastado e tal Mas o Eller virou, tipo Lá na hora do revolt falou Véi, vou votar no Cris, vota também Não sei o que, ele contou um monte de mentira Não sei o que, flipa, aí ele foi e votou Aí dois minutos depois Ele vem chorando no PVT Velho, votei em você, fiquei muito nervoso Me desculpa, me desculpa Me desculpa, uso o rasga voto Fazendo a têssega, porque <risos> na minha cabeça, eu não sabia que o Ellery tinha... tinha uma artela. Eu falei, velho, ah. eu não vou xingar essa desgraça agora, porque eu preciso que ele flique de volta no revolt. Ah, sim. É. Aí vai lá, eu chorosa, não, a gente tá junto, não sei o quê, eu tô tremendo. Aí liguei pra ele chorando, fiz aquele teatro, e aí depois, tipo, ao invés de esganar o idiota, ainda tive que fazer o teatro todo pra nada, porque... A Hiller tinha um martelo. Você acha que no revolt você teria chances tá? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se... Eu acho que sim. Porque, assim, tipo, não fazia sentido ele ter mantido aquele teatro de Madalena arrependida, sabe? Tipo, sim. Porque, verdade. pra ganhar minha herança? É, mas... Que nem, tipo... Ele é muito emotivo, assim. Sabe? Uhum. Tipo... Eu acho e... que teria chance, não digo, não digo garantido assim, tal, mas acho que talvez. E logo depois que você saiu, agora teve a Merge e Hillary foi o primeiro eliminado da Merge, né? Você gostou? Foi o primeiro eliminado da Merge. Não, não gostei, não. Tipo, ela tava bem good to tipo, ela tava boa pra Season. Assim. Tipo, ah. eu não julgo ela por ter vindo pra cima de mim. Geralmente as pessoas Eu votei nela, eu eliminado. não sou hipócrita. <risos> É. Eu não sou hipótese, eu votei nela, mas eu até falei, falei para ela, velho, tipo, você usou LX certo, pá, parabéns, agora, você ter feito aquele rebuliço para me eliminar, só traiu, tipo, o alvo todo para você, Tipo, de ainda ter usado o Marcelo, você podia ter ficado quieto ali, fingir, se fingindo de morto, talvez tivesse conseguido flutuar um dá, pouquinho mais, eu, eu não eu... Eu faria a mesma coisa que ela. se eu tivesse todos esses poderes, eu ia querer pisar na barata e ele esfregar o pé. Eu tenho certeza que a rata é, é, eu é Não, eu entendo o impulso, tipo... Não, e, e eu era ainda, acho tipo, que mais falava. Eu falava com ela mais que o Álvaro, com certeza. Mas eu entendo o impulso de querer fazer o big move e tal. Acho que ela ficou abalada desde que a Cleana chamou ela de arrastado Eu entendo ela querer fazer o move, mas a gente já viu que ela não sustentou, né? Uhum. Foi a mesma história do Rafael, né? Tirou a Janaína, saiu. Acho é sim, mas, tipo, a Hillary, em defesa dela, foi 7 a 6, né? Então. É, foi é. bem. Teria um ah, cenário foi... que ela teria conseguido ficar, tipo, não foi algo delúgio, não, assim. Tipo... Eu tenho uma pergunta. Sim. Posso perguntar? Pergunta, More. É a pergunta do, do Hit. Do Ricardo Lourenço, deixa eu achar aqui ela Ele... Cadê? Ai, cadê? Aqui, achei Ele perguntou assim Oi, suíte. Quero saber se você chegou a conversar com o Eleri na hora da votação Ou se tudo parecia obscuro e você já sabia da sua eliminação Eu não ouvi a pergunta, você pode repetir Ai, gata <risos> Caramba, Deixa eu voltar aqui. Ele falou assim Oi, Switch. Eu quero saber se você chegou a conversar com o Eliri na hora da votação ou se tudo parecia obscuro e você já sabia da sua eliminação. Olha, na primeira votação eu conversei. Mas eu tive tipo, um azar muito macabro nesse jogo que meu computador queimou a placa-mãe, assim, semana passada. Então eu tava, no dia do certo eu tava no celular. Meu celular ah. não é um iPhone X. É um iPhone a gente sabe. <risos> um D quando começou aquele mundo de mensagem no CT e tal, meu celular começou a travar. Então, eu não tava conseguindo me comunicar com as pessoas direito. Acho que foi até um dos motivos do Danilo ter flipado. Porque, tipo, se fosse se eu tivesse em condições normais, eu teria feito uma chamada com ele, com o Álvaro, que é o que eu geralmente faço nesse CT. Então, eu conversei primeiro com a Healer, no primeiro, ela até entendeu o negócio errado, porque eu tinha pedido para ela uma foto da prova, ela achou que eu estava pedindo print do poder dela. Hum. e aí no segundo é no segundo eu nem gosta. conversei com ela porque tipo no segundo eu nem conversei com ela porque eu sabia que ela ela não veio falar nada comigo, ela tava puta que eu não tinha voltado com ela no, na primeira rodada e aí eu já fui tentar falar com com Álvaro e com Danilo e com Laís mas meu celular tava travando muito eu nem vi quando abriu o CT a moderação ficava me mandando os votos e as coisas por, por privado no mensagem, porque eu não estava vendo. Sim. Tanto que eu usei meu rasga voto primeiro no grupo dos, no, no chat individual, que tem com que cada participante tem com a moderação, porque eu não conseguia ver o tópico. Gente, tadinho. Pode fazer Nossa, nada literalmente. Demais. O quê? Não pôde fazer nada, literalmente. Tipo, alguma coisa pude. Tiveram pequenos, tipo, burrices, assim. Eu queria ter comprado um martelo de ouro de tarde, mas eu não tinha dinheiro. Aí, mas com o Álvaro e com o Danilo, se a gente juntasse, dava. Eu tentei convencer as, as lindas, não, tipo, prestaram muita atenção. Aí, depois que passou o horário que podia transferir, que elas viram que, que era vantagem comprar o um martelo. O Danilo era muito complicado de fazer estratégia, bicho, ele, ele era muito possível, ele gastava dinheiro com merda, tipo, ele não se atentava às coisas, era bem complicado. <risos> Chocado, gente. merda tipo, o tipo quê? Tipo... Não, é tipo, eu lembro uma rodada mesmo, que a Twitch das picaretas era muito ruim, que todo mundo ia receber pouca picareta, tanto que ele acabou recebendo uma, ele comprou pra dobrar a picareta, e aí ele... Teve maravilhosas duas picaretas duas... comprando o um negócio dobrado. <risos> maravilhosas duas picaretas. Amei. Valor, hein? Nessa mesmo, é. aí chegou nessa, aí abriu uma, um mercado, ele falou que tinha 260 dinheiros, que ia comprar uma. Primeiro, ele queria comprar imunidade na fusão. Aí eu, tipo, não, você não vai comprar imunidade na fusão. <risos> Porque, tipo, não me servia de nada ele ter imunidade na fusão. Aí eu convenci a comprar o um martelo. Só que ele não tinha 260 de dinheiro, eu tinha olhado errado, ele tinha 170. Uhum. Era isso, assim, a vida. Eu tenho uma pergunta do Jean Clentes. Ela falou assim: Christian, em Alaska você abalou por cadelizar várias pessoas, inclusive eu fui uma delas. Você acha que falhou em cadelizar esse cash? Então, acho que não. Tipo, eu saí por poder, assim eu teria maioria no CT normal, sabe? Não é... Uhum. E era uma tribo muito pequena. Eu acredito que eu estaria em maioria na Merge, assim, até pela majoritária que se formou, eu estaria nela. Uhum. A gente também é. acha isso muito. Do jogo em geral, assim, tinha alguém que te ameaçava? Tipo, eu acho que eu tava bem posicionado, eu acho que eu podia ser caçado mais lá pro meio da Merge, sabe? Mas assim, no início, eu acho que eu estaria mais bem posicionado. E na tribo, eu tava. Mas, assim, foi algo muito pessoal do, do LR e ir pra cima de mim. Hein, é Christian? Vou perguntar de novo. Você foi? se sentiu ameaçado por alguém do cast? Não, tipo, na minha tribo eu tava tranquilo, achava que tava tranquilo, né? Tipo, eu não cheguei na merge, que era quando o jogo ia juntar. Mas tava muito inicial, assim. Quem eu sentia mais medo, meu, eu acabei conseguindo aproximar do meu jogo. Então, eu não que sentia mais tanto medo quando eu fui eliminado. Porra. Ah, legal. Eu não vou falar. Tipo, porque é alguém que eu torço, eu não quero dar aula pra pessoa. Oh, <risos> que fofo. Entendi. É. Não, mas assim, eram as pessoas que eu temia assim, no início. Porque eu sabia que ela é um S2 do jogo. Assim. Eu sabia que eles eram S2. E eu temia muito eles, mas aí eu consegui, tipo, entrelaçar um pouco o meu jogo com, com um deles, aí passou a ser algo bom. Gente, então tá bom, né? Um F2 poderoso. Então tá bom, isso. né? Tá bom, tá bom. Estou <risos> torcendo pra eles, não sei quem são, mas estou torcendo. Torço é... muito. Já então... pensou se é a Nixon, você falou que está torcendo? Nossa. Esse pensou. É um pensou. Já pensou. Já pensou que é um F2 feminino, pra saber. Christian. Deixa eu falar. É... Oi. Eu tenho uma pergunta minha agora, entendeu? Lembra que eu te falei onde a prova começar, não lembra, Tribal? Sobre substituições, vou jogar na sua cara assim? Lembro. Eu te falei pra me deixar aí. e você não escolheu o Bernard, Bernardo de amo, mas sabemos que você não é referência <risos> em prova nenhuma, tá, amor? Desculpa falar. Bernardo mas... eu amo também, mas não fui eu que escolhi. Foi o Álvaro. Você escolheu? Não. Eu ainda zoei o Christian falando Tem certeza vocês vão perder E eu quando parrei. eu vi o CT Eles perderam mesmo Tem quando, quando quando até que saiu... você ganha a prova sozinho assim, ah, assim. Não, A gente, primeira tribo que era falar. muito ruim tipo, eu, A gente Sim, parou ter no ter terceiro, falar. eu acho Oi? Eu vou ter que falar Fala. Quando o Christian Quando empatou O, o Diego começou a gargalhar falando, Tomara que se foda porque, porque não escolheu eu pra substituir nessa prova, tomar Mas eu escolhi tá lá, primeiro, eu mandei. Ó, era assim, eu falei que eu tô Ele sem nem computador, me esperou Mas falar, eu não tava querendo gente. ser substituído. Eu gosto de fazer minhas provas mesmo. Que eu mas pelo fiado. celular não dá, amigo. É impossível. Não, eu sei. Mas eu tava arranjando computadores. Todos os dias eu tava fazendo uma peregrinação a casa de amigos. Tadinho, gente. Inclusive, é, A do Domingo eu fiz com. Pera, não sei se vocês conhecem que é bem bonitinho. O conhece, claro. Aí, tipo, eu tinha combinado com um amigo para fazer a prova, para me prestar o notebook na quinta. Só que aí, em cima da hora, essa miséria furou. Aí eu comecei a mandar mensagem para pessoas me substituírem. Você, inclusive. Aí ninguém podia eu não respondiam. Aí, quando eu virei desesperado, para pagar 11 horas, e aí eu falei, não, então eu vou sentar. Aí a Laís falou que não podia fazer a prova. Aí eu tava desesperado já. Aí o Álvaro achou o Bernardo. Nossa, mas depois foi horrível. Eu olhei assim e falei, gente, me sinto culpado. Mas até. o Bernie tinha sido super bem na prova da Oxu, da que eu substituí o coleto. Aí eu tava... Tá o bem. Bernardo, né? Não é Bernie, Fala Bernardo. Da Bernardo. <risos> Bernardo. <risos> Pera aí, <risos> gente. Eu tô escutando uma coisa aqui. Calma, meu ponto tá. É. Peraí, calma, Cristian. Certo. Tá bom. Ela virou, virou comediante. Não, é porque tem alguém da plateia querendo perguntar alguma coisa agora, peraí. Fala. Tá bom. A câmera pode virar aqui? Vira aí, gente, essa câmera. Quem que acabou de entrar aqui na chamada? Ah! Isso eu não tô Não sabendo. vem invadir meu momento, não. Sai daqui. Olá. Que seu momento, querido? Eles estão entrevistando a Winner do TW. Não pra emergir. É de outra franquia. Querida, aqui é outra, outro canal, tá? Você pode fazer o link Do outro assim, fazer canal. 0300 de um show. Fazer propaganda. Gente, o Coleto veio fazer uma, uma declaração pro Christian, falar algumas coisas, então vai, Coleto, a palavra é sua aí. Eu entrei de surpresa aqui, porque eu queria fazer um pedido muito especial <risos> na frente aqui de toda a plateia, ao vivo. Christian, você poderia parar de flopar, por favor? Pré-merge no... <risos> Que humilhação, gente. Se <risos> fosse eu, já terminava. <risos> Brincadeira. Tem que, esperar, tem que esperar dar o tempo da União Estável primeiro pra terminar. Eu tava esperando um proposal O casamento, assim, é saiu um milhão. <risos> eu esperei o proposal também, era esse que tinha no meu ponto, gente. Foi enganadíssimo aqui. Depois de ser <risos> <que foi> Boston <risos> Robbers. Assim. Boston Robbers, um tá você que tem um que fazer um E um... ainda? Um bom o quê? Oi. Tá para fazer uma boa chamada para essa entrevista, porque, nossa, vai todo mundo achar que, meu Deus. Sim, gente, a gente já pode falar que é um proposal, o primeiro proposal do, do mundo de jogos. Olha que tudo. <risos> Ao vivo. Sim, é legal. Casar no amor de sexo. O, o Coleto, você tem alguma pergunta para fazer para o Christian? Ah, eu não fui bem preparado para isso. Deixa eu pensar. <risos> Ah, não, Pronto, você pode que... sair da mente pra é só uma já. plateia que o Ibrahim vai comentar. <risos> <risos> Vocês já fizeram as perguntas todas? Já. já. Vamos fazer tá assim, enquanto que... você pensa em uma pergunta, a gente vai fazer a dinâmica com ele dos nomes, tá? Isso. Vai. Já já a gente volta. Mas pensa aí numa pergunta, Dois minutos, quando Cristian. É? Falei, Christian. Christian. Fala aí, Laís. Um adjetivo para Laís. Ausente. Fada maravilhosa, mas Ausente. Ah, não tem como a pessoa ser uma é fada e ser é ausente, Christian. Por favor, pra mim são duas coisas diferentes. Ou ela é fada ou é ausente. Não, ela é fada. Você escolha um. palavra, é... ou ela é fada ou é ausente. Não, porque... o adjetivo é ausente. Eu só falando Mas o adjetivo é ausente. Ausente. Fada sim. só tem uma. Desculpa. Cala a boca, Lucas. Fica na sua Continua. É... Hilary. TV. Ok. Good. Álvaro uh, Amorzinho Danilo. F2, né? Vulgo F2, tá bom. É... Danilo. Danilo Fraco. <risos> uh... Ai, gente, tadinho. Acabou, tá né? Era só isso. <risos> tadinho, <Amor>. meu... <risos> Não lembro mais de ninguém. Agora é. o Coleto tem que ter pensado uma pergunta. O coleto, faz é uma pergunta. Mim, os nomes? <risos> Oi? Eram só os da tribo, os nomes? É. Sim, sim, eram os da tribo. Era de Emerge. Ele foi pra Emerge, né? Então, não tem fazer da Emerge. Pergunta, gente! Olha, <risos> ah, eu, eu tô muito coleto, decepcionado. É. Me prometeram do dia e apareceu o Coleto aqui na minha frente. Oh, ah, eu vim trazer oh, surpresa. Eu tenho ué. uma pergunta, eu tenho uma pergunta você é, está torcendo para quem agora? Se você não quiser falar, precisa falar. Pro Álvaro. Eu tô torcendo para o Álvaro, mas eu ah. tenho outras torcidas também, que eu não vou falar. Mas, assim, Ótimo, pessoas que eu conversava muito no inbox, saiba que a torcida se infeliz. Ok, muito bem, então. Parabéns. É, sem uhum. alguma coisa pra falar. Mas pra se bem que agora é, que nem adianta sabe. mais fazer tanto mistério, né? Depois que deram aquela porra daquelas picaretas do ceilão, tipo, ficou meio na cara a majoritária, né? Ah, é. não ficou não. Fala aí quem é a majoritária. Ah, e só olha lá as picaretas que vocês conseguem. Não, agora você começou, você termina. Não, é porque eu não sei se eu posso ficar falando, porque eu já conversei com a Hillary, então eu já sei coisa que não é só do meu conhecimento de jogo e de plateia. Amor, então... é sua entrevista, você pode falar o que você quiser. Tipo, eu falaria se vocês tivessem gravado antes de eu conversar com a Hillary. tipo, então Gente, agora ele já é tem coisas que vão de além do meu conhecimento que eu tinha no jogo. Ah, entendi, entendi, agora eu não vou é saber ali. Amei, eu Christian, 10 e 10. E a sensação, <risos> ele reeliminado eliminado logo depois de você? Não amei não, eu preferia se fosse o Danilo. Sério? A Hillary tava dando alegria pra esse povo, eu já sou flopado, eu não quero ser de uma fila flopada também. Ah, que pena, amor. Já pensou, gente? Porque eu também não gosto não, vocês sabem que eu não gosto de quando sou que não é Good TV. Eu já fico meio... Oh, vontade de muita... a, Hillary, a Hillary tava dando alegria pro povo, eu queria que ela ficasse mais. Ah, eu sou mesmo. Sou... É é eu quero que alguém ganhe, alguém que seja uma pessoa que mereça decente né? Os meus padrões de merecimento. <risos> mas assim, na minha categoria, segundo TV também é merecimento. Pra mim, Dudinha pode ganhar todos sim, os assuntos, sim, só independente sim. do que ela faça. Mas, <risos> pra mim, eu não me assisto. Ai, Ai, gente. em quarto saindo na prova de fogo. Eu amo Dudinha, mas para mim. Dudinha a gente ama, ela ia estar tá aqui, mas só que aconteceu alguma Dudinha... coisa no cliente dela, então. Dudinha appreciation tour da Xuxa, dela deu pau, igual do Cristian. Tá... <risos> pois é, gente. E é isso, gente. Sim. Acabamos nossa entrevista. Cristian quer falar alguma coisa? Coleta quer falar alguma coisa? Lucas quer falar alguma coisa? Eu tô de boa. É, é, Cristian, para finalizar, você vai mandar uma mensagem para os seus fãs, para o pessoal do cast, <risos> whatever. É isso, eu não fiz questão de seguida, de que eu não, não sou muito desses, até porque, tipo... Mas, assim, foi bem legal, eu agradecer ao pessoal do cast, foi legal jogar com vocês, tipo... Tava um clima bem leve, pelo menos, até onde eu deixei assim. espero que permaneça assim. E é isso, fiquei meio triste, assim, só de ter saído por poder e tal, preferia ter, ter saído votado. Mas foi bom também saber que minha leitura não tava tão errada, assim, pelo desenrolar das coisas. E é isso, Tamo aí. Uhum. Vejo a maioria não Encontrão, e até lá. Vocês vão no Encontrão, né? Meu Deus, isso é ótimo. Sim, Ai, tá gente, quase. esse casal é show de bola, não se aproximem <risos> deles, tá bom? É um, é um, são os cristais do mundo dos jogos, deixa eles esquecer, pelo amor de Deus. Sim. Então é isso, tchau, gente, até a próxima. Que vai tchau, ser gente. com o se quiser, não sei se ele é. tá querendo. Ele, ele tem que querer, não tem Vamos isso. Ver. Ele tem um contrato com a gente. Ele gosta dar Close, ele vai querer sim. tava tá dizendo que não queria? Então, ótimo, porque a gente vai fazer bastante piadas com não, ele. Não, é porque o Burns coisa... é sensacionalista. Ele inventa tudo, gente. Não dá pra acreditar nesse assim, menino. Né? Eu, né? Tá. Não. Coleto, muito obrigado por entrar assim. Foi tudo em cima da hora, gente. Eu falei com o Coleto, ele viu assim, ó. Foi uma ideia que surgiu assim. Por isso assim. que você tava muda, né, Gato? Por isso que eu tava muda, era esse meu assunto. Eu eu tava extremamente... parado, olha, quando ele sair, você entra na entrevista. Foi tudo combinado já, gente. Você que foi enganada, Lucas Buen, mas É isso. Entendi. Inclusive, eu sabia que o Cris iria sair nessa posição e que ia ter essa entrevista. Já estava tudo agendado, amor. Na verdade, foi o coleto que armou o boot. Mais uma <risos> vez. Né? É, porque não ia poder entrar na entrevista. Então, eu armei para cair nessa data. Ai, Cris, você está sendo humilhada essa entrevista. Tadinho, gente. Então, a gente é isso. Boa noite. Tá bom, valeu gente, aí. Que eu tô morrendo de sono. Tchau. Ai, Beijo, tá até a próxima, <risos> até a próxima <risos> que vai ser provavelmente amanhã, com a Hillary, tá bom? Acompanha Cruz, aí. Beijo, Cruz. tchau. Tchau.